Bom, tropa, nesse dia 1 de maio, dia do trabalhador, a esquerdalhada organizou uma manifestação em apoio ao Dilma. E é claro, nenhum próprio apareceu. Já Bolsonaro participou do Agri-Show ontem e rece foi recebido por uma multidão colossal. Nós vamos fazer esse contraste entre esses dois dias e vamos fazer a seguinte pergunta. Esse é mesmo o presidente que não foi eleito e o outro o eleito? Tem algo muito errado nessa história toda. E claro que eu não estou aqui contestando nenhuma eleição, porque se eu fizesse eu seria preso, não é mesmo? Apenas estou fazendo a pergunta, como que é possível um presidente não eleito ter uma multidão ao seu redor num dia que não é nenhuma data específica, não é... Um dia de feriado. Mas, do outro lado, nem o próprio Dilma aparece em sua manifestação. Então, tivemos aqui o Agri Show em contrapartida com o Dilma. que agradece a imprensa. Muito obrigado pelo carinho. É, realmente, você tem imprensa do seu lado. É por isso que ele não pode agradecer o povo, não é mesmo? Agora, vamos lá. isso daqui primeiro é a multidão... Apenas esperando Bolsonaro, puxa as imagens aí, produção. Puxa as imagens Olha o tanto de Tito do zap, o povo todo de verde e amarelo. Todo mundo apenas esperando Bolsonaro chegar. Cadê? Cadê? Cadê? Eu nunca vi isso. Nem para artista, para rock and roll, roqueiro, para K-Pop, nada. Cadê você, Anitta Pablo Vitar? Nunca em nenhum lugar nesse mundo você viu tanta gente esperando alguém no aeroporto. Quem é o Beatles? O que é o Michael Jackson? Não, é o cara que não foi eleito. Aqui temos imagens do Agrishow, Bolsonaro cercado de uma multidão. E aí corta para... <risos> A manifestação no Ayangabaú, se eu não me engano foi no Ayangabaú. Eu vou ter que aumentar aqui, pegar a lupa, porque não dá para ver nada, cara. Não dá para ver nada. Mas o que é isso? São formiguinhas? Não. É a turma da petralhada. Num dia que... Aonde estão os trabalhadores? Cadê essa turma toda? Percebam que tem palco e tudo mais, deve ter artista sendo pago para estar ali. E não colocam um punhado de gente sequer. Nem o próprio Dilma aparece em sua manifestação. Corta novamente para Grishow. E o que é isso, cara? O que é isso? É um mega star? Não, é o presidente Bolsonaro. Tem que pegar a lupa aqui para achar ele. Cadê o Bolsonaro aqui? Cadê o Bolsonaro? Tá, tá, cadê? Tá aqui. Cadê o Bolsonaro? Sumiu no meio da multidão. Ele tá aqui em algum lugar. Eu não consigo achá-lo. Tá difícil? <risos> Nossa, que é isso? Cara? Apocalipse zumbi? Não, é o agri-show A única coisa vermelha que nós vemos aqui É do próprio maquinário, certo? Aí corta novamente Para super manifestação flopada No Ayangabaú Um punhado de gente do cut cut né? anda de preguiçoso Que não trabalha Mas tá lá fingindo que é dia do trabalhador Não consegue nem parar a rua Vejam, é gente que eles conseguem reunir. É ridículo, é ridículo. Alguém, alguém traz a lupa? Não dá para pôr lupa aqui no, no vídeo, mas gente, cadê? Cadê? Tem uma, o, a Kombi ali com uma caixa de som, pagos para estar tá ali. E eu garanto: essa turma que está ali mandando bandeira foi paga para estar tá ali. Ninguém trouxe essa bandeira de casa. A única bandeira que as pessoas têm em casa é do Brasil. Ninguém tem a bandeira do CUT em casa. Não, foi entregue para cada um, junto com, com certeza, ali alguns centavos para essas pessoas estarem ali. Ou nem isso eles teriam. Corta para o Agri Show. que é isso? Apocalipse zumbi? Não. É apenas o um Bolsonaro no meio da multidão. Será que ele é amado por esse povo? Que curioso. São imagens assim que se não tivesse um contexto, eu diria que é do ano passado, de três anos atrás. Não. Antes diziam que o Dilma não ia para as manifestações por causa da pandemia. Que não saia nas ruas. Que o Bolsonaro era louco de sair nas ruas. Acabou a pandemia faz tempo e mesmo assim a gente não vê o Dilma na, em nenhuma manifestação dele mesmo. Nem ele mesmo vai nas manifestações. Tem algo melhor para eu fazer? O Bolsonaro é que tem que ser cada por um Cinturão de policiais, né? correndo risco de vida sempre. Sempre aperta o nosso coração quando ele vai para esses lugares. A gente já sabe o que aconteceu com ele no passado. Mas mesmo assim ele se arrisca e tá lá, cara. Tá lá. Aqui mais uma imagem do mito no Agri Show 2023. A única coisa vermelha aqui, novamente, é o maquinário, tá? Não confunda com petistas. O maquinário é um pouco mais inteligente. E aqui, cara. Nossa, que é isso, cara. Nossa, não dá nem pra respirar, assistindo os hábitos. Passando mal, velho. Passando mal. Ninguém nem anda, você vê. É tanta gente que as pessoas estão sendo só empurradas. Você levanta os pés e vai <risos> como se fosse uma esteira rolante. Não, não dá, velho. É muita gente. Mas não faz sentido, cara. Esse é o cara que perdeu a eleição. Bate. Bate. Corta novamente pro 1 primeiro de maio em São Paulo. Usa. Dia do Trabalhador reúne centrais sindicais parato de 1 de maio. Saiu na UOL, tinha um monte de jornalista, tá lá. Mas cadê? Cadê? Dá pra contar nos dedos. Tem mais bandeira do que seres humanos aqui. Se é que a gente pode chamar de seres humanos. Mas tem mais bandeira do que povinho. Dá pra contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 12 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Tem umas 25 pessoas, cara. Comitê Popular de Luta fazendo L. Mas... Faltou o L principal, vocês não acham? Falta só o Lula, não é mesmo? A turma lá, cadê o Lula, hein? E aí, tia, você acha que o Lula vai vir? Ai, não vai vir, não. Vai vir, não, porque ele vai passar uma vergonha vindo aqui, né? A tonta, com óculos vermelhinhos, tudo do cut, mas não vai ver o Dilma, não. Não vai ver não tem, não tem. Olha lá, um bando de vagabundo. Ah, beleza. Aqui corta para o Bolsonaro novamente. É. Mas o que é isso? O que está acontecendo? Você tinha zap desesperado. Mas olha essa daqui, olha essa daqui. Eu vou puxar um pouco a imagem aqui. <risos> Reparem nessa daqui que está à esquerda. Olha o desespero dela. Vitor! eu vou tirar uma foto, Vitor! Eu te amo! Eu te amo! <risos> é o Michael Jackson? Não é o Spreadley? É o Beatles? Não! É o presidente Mito! Nossa, o que é isso? Porra, assistir do Zap, olha essa daqui, ó! Não acredita que tá vendo o presidente. O celular vem de amarelo. E assim, ninguém rouba o celular de ninguém. Vocês sabem como são essas manifestações de bolsonaristas. Tá todo mundo ali de boa. Só querendo tirar uma fotinho com o mito. Isso daqui é simplesmente inacreditável. Cara. Inacreditável. A no do zap. Parece que estão vendo assim a coisa mais importante do mundo. E talvez seja, não é mesmo? Nosso querido presidente. Eterno presidente Bolsonaro. Nossa. O que eu acho é o seguinte, tá bom? Tirando as urnas, tirando toda essa palhaçada, é muito fácil falar. Quando o Bolsonaro estava na presidência, ele era atacado até pela própria direita, mas parece que a saudade bateu e bateu muito rápido, não é mesmo? Inacreditável. O torcida esteve junto com ele, agradeceu o presidente. O próprio presidente falou, dois capitães incomodam muita gente. Muito maravilhoso, cara, tá bom? E por último, queria dar uma palhinha para vocês sobre a nossa nona rifa, certo? Comprem quatro rifas, levem cinco. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Lá em 2016, sete anos atrás, nós fomos pioneiros com a história do Apoia-se, do crowdfunding, do público apoiando o conteúdo que queria ver. Sete anos depois, a gente continua sendo ofendido de tudo que é novo por simplesmente querer fazer o que a gente ama. Ninguém é obrigado a comprar rifa. Ninguém é obrigado a apoiar o nosso canal. Fazem aqueles que querem que nosso canal continue. Tem gente reclamando, falando que oh, tinha que ser menos rifas. Faz a rifa de um real, hein? Ah, oh, meu Deus, você vai ganhar algum dinheiro com essa rifa? Ela é 100% para o apoio do canal. Hoje nós somos pioneiros em contribuir com um sorteio para aqueles que apoiam o nosso canal. Coisa que eu ainda não vi acontecendo, mas visto que todo mundo... Copiou o nosso apoia-se. Assim. Hoje todo mundo tem pics na descrição. Nós somos um canal pioneiro. Onde você apoia o nosso canal. E concorre a um sorteio. É o mínimo que eu poderia fazer por vocês. Mas saibam o seguinte. A cada rifa que vocês compram. Um petista fica revoltado. Porque eles não conseguem nos calar. Nós continuamos com o nosso saldo do Google. completamente bloqueado. E sem nenhuma resposta do mesmo. Certo? Agradeço. Ao advogado Rodrigo Sindona, que está nos dando um apoio. Ele tem um canal no YouTube que vocês queiram procurar. E é isso, cara. É só o povo pelo povo. Aqui não tem petista, aqui não tem petralha. E quem quiser apoiar, eu agradeço muito. E até a próxima. Tchau, tchau.